Então agora, já aproveitando até, eu vou trazer a segunda novidade aqui que vai colocar dinheiro de fato no seu bolso com o Aviator. Tá? A segunda novidade é... Olá, me chamo Caio e hoje trago a maior novidade para você que gosta do Aviator. tá? Eu tenho duas novidades aqui para vocês, peço que você fique até o final do vídeo, porque a segunda novidade é a melhor de todas. tá? A segunda novidade com certeza vai mudar o rumo aí para você que gosta aí de aviõezinhos e do Aviator, então vou trazer duas novidades, a segunda vai ser a melhor, eu vou deixar por último, por isso me acompanha até o final desse vídeo. A primeira delas é o seguinte, se você já está operando com o robozinho, aí você faz aposta com o robozinho, está ganhando dinheirinho aqui, perde ali, e está sem nenhum padrão, está perdendo dinheiro, provavelmente se você caiu aqui nesse vídeo é porque isso está acontecendo, você está operando ali com o um robozinho e não está tendo consistência, né? eu tenho o primeiro mais dois avisos, Extras aqui para você. Primeiro, tenho certeza que você não deve estar tendo gestão. O que é gestão? Você coloca o seu dinheiro lá e torre ele inteirinho. Não é assim que funciona, tá? A gente tem que ter o mínimo do mínimo da gestão. A gente tem que saber o quanto que a gente vai colocar, quanto que a gente vai operar com o robozinho, quando que a gente vai parar, como que continua aí. Tudo isso é gestão, tá? Não adianta achar que é dinheiro fácil, que você vai ganhar dinheiro do dia para a noite. Não é assim que funciona. Eu, quando comecei com o Aviator, também eu perdia muito dinheiro também, apostava na de olho, achava que era assim que funcionava e não é, gente, não é, precisa de um padrão, tá? Então agora já aproveitando, até eu vou trazer a segunda novidade aqui que vai colocar dinheiro de fato no seu bolso com o um Aviator, tá? A segunda novidade é é o seguinte, gente, precisa-se de um padrão. Então o que que eu tenho aqui para vocês, que eu já até aproveitei para gravar esse vídeo, tem um robô, tá? Tem um robô que eu tô operando, que eu tô usando, é uma sala de sinais eu já tinha operado com sala de sinais antes, mas eu nunca tinha visto algo nesse nível, tá? Algo nesse padrão. Primeiro, que essa sala de sinais tem 95% de assertividade, tá? Outra novidade também que eu achei sensacional. Primeiro, pera aí um pouquinho que eu vou mostrar até a tela do computador para te mostrar como funciona essa sala de sinais que se chama Green Aviator. Ó, vou mostrar aqui a tela para vocês. Vocês devem estar tá vendo aqui, ó, Green Aviator do Lucas Henrique, tá? Uma sala de sinais, uma sala VIP de sinais com. Sinais 24 horas com até 95% de assertividade. Então, é uma inteligência artificial que identifica padrões ali do Aviator. E quando esse, esses padrões mudam, essa inteligência artificial muda junto, porque você sabe aí que essas salinhas de Aviator percebem padrões e aí eles mudam conforme eles vão passando assertividade para vocês. Por causa disso que eles ganham dinheiro, né? Eles vão mudando os padrões e é nesse momento que eles ganham dinheiro de vocês. Porém, essa inteligência artificial, foi criado pelo Lucas aqui, ó, essa inteligência artificial faz com que, os, quando os padrões mudam, a inteligência artificial identifica e muda também os padrões. Então, tem até os resultados das pessoas aqui com o Green Aviator. A partir do momento que você compra, você vai ganhar um curso que vai chegar no seu e-mail, o acesso, tá você vai clicar lá, vai ter o acesso, o login e a senha. Quando você entrar no curso, vai ter diversas aulas te ensinando como que você vai operar, te ensinando a ter gestão. Então, não é mais aqueles produtinhos que você compra, chega um e-book, quando chega um e-book, né? Você não sabe como que você entra no grupo. Quando você adquire o Green Aviator, vai chegar para você um e-mail com login e senha. E dentro desse curso vai te ensinar como que você vai entrar no grupo. É super simples, super didático. Ele te praticamente pega pela mão e te leva ali para o grupo. tá? Então é muito bom, funciona muito bem. Está aqui a página deles. ó. Eles te ensinam cadastro na corretora, grupo VIP do Green Aviator. Esse grupo VIP é sensacional, gente. São 200 entradas todos os dias. Obviamente que você tem que fazer essas entradas com consciência, com gestão, tá? E isso eles te ensinam, tá? Gerenciamento lucrativo, tá aqui, ó, gerenciamento lucrativo. É onde você vai ter muito dinheiro, muitos ganhos, os mesmos ganhos dessas pessoas aqui, ó, que estão dizendo aqui, tá? Então, vale muito a pena o Green Aviator, tá? Se você quer experimentar, tá aqui na descrição desse vídeo, para de ficar gastando dinheiro aí, para de ficar perdendo dinheiro com... Aviãozinho com Aviator de qualquer jeito, tá? Para de tentar de qualquer jeito. Faça da maneira certa, da maneira profissional. Eu vou deixar na descrição o site do Green Aviator e vou deixar também o meu WhatsApp. Caso você tenha alguma dúvida pontual que você queira tirar comigo. É só clicar lá que eu vou. Vai ser um prazer te responder, tá bom? E. Adquira aqui já na descrição e outra coisa que eu tenho para te falar, se inscreve no canal, eu sempre trago conteúdos de qualidade aqui nesse sentido para você, então se inscreve aí, esses vídeos não trabalham, é, é preciso muita dedicação para fazer, peço a sua inscrição para me motivar a trazer sempre vídeos assim. No mais é isso, valeu!